Duplo Expresso. Essa série do Insider está exatamente na tela agora e eu, não podia ser outra data. Você postou em 11 de setembro, aniversário de 20 anos. Claro. Aí aqui para o pessoal ver, e eu comentei aqui embaixo, você falava da questão que ninguém quer falar. né? Fica, todo mundo falou, ah, e as duas torres que caíram, os focos de luz, e lá, mas, mas tinha uma outra, não tem terceiro foco de luz assim. E é, e é o tema mais importante, é, é o tema crucial, é o, é, é o prédio que não foi alvejado. E despencou. Cool. Pois é, aí eu peguei aqui fiz um comentário embaixo, colocando o seguinte... Sim. O Pepe, é, vou fazer uma tradução, não está em inglês, porque a maior parte das pessoas que se segue é angófa, né? Eu falei aqui, olha, Sim. sobre a questão do edifício número 7, do World Trade Center, o pessoal diz, é né, um ditado popular, que uma imagem vale mais do que mil palavras. Aí eu perguntei, como Sim. valeria, então, esse clipezinho de 30 segundos desse Sim. edifício, o World Trade Center número 7... Colapsando com nenhum avião perto, na frente, atrás. quando será que Colapsando vale? Colapsando a, a, a G9,8 <risos> metros uh, ao quadrado. Não, né? na verticalzinha. E, olha, atenção, ó, que eu estou mostrando aqui, ó. Olha exactly. essa fumacinha aqui mostrando uma coluna sendo, bom, supostamente detonada com explosivo, não sei. Você vê essa linha reta aqui na coluna, ó, aqui ó, que eu tô mostrando com o um cursor, caindo direitinho Sim. na vertical, sem nada. Quanto vale nada. esse clipezinho de 30 segundos? É que você vê, não é por outra razão que ele está invisibilizado, é muito difícil. Claro, Aqui, claro. Nessa postagem está com 2.500 visualizações, mas eu espalhei por todas as redes, e eu esforço você, mas é que nem eu. Eu tenho esse clipezinho salvo no Telegram, para toda não, vez eu, que eu precisar eu, encontrar. Não, não, <risos> esse esse clipe está em alguns, alguns dos melhores documentários sobre o 11 de setembro, tem esse clipe, e eles têm o famoso clipe da repórter da BBC anunciando a queda 20 e poucos minutos antes da queda real. Isso é, isso, é, isso, é, isso é melhor do que qualquer sketch do Monty Python, né? E tem também aquele olha, depoimento fantástico do Trump, Puta. tem aquele depoimento do Trump falando, olha, isso aí tá esquisito, claro. parece explosivo e tal. Não, esse do Trump tinha sumido da, da, do YouTube e ele voltou o ano passado, alguns dias antes do 11 de setembro, do ano passado. Inclusive vários de nós, nós, nós, nós, nós colocamos o link, tinha, tinha sumido durante anos... Uh, uma coisa interessantíssima que não está no... Essa fonte do Deep State é... conhece o Trump muito bem. E o Trump falou para ele, é absolutamente impossível. Eu conversei com os meus engenheiros que fizeram a Trump Tower foram alguns dos mesmos engenheiros que construíram o, o World Trade Center 1 e 2. Eles me disseram que é absolutamente impossível. Precisava ser... Nenhuma frota de Boeing derrubava que, que na verdade são, o, o, o que, que é um, um Boeing? É uma, uma, é uma lata de cerveja gigante, no fundo. É incapaz daquilo lá começar a perfurar, é como é que chama, é, estruturas de, de, de, de aço e de e ferro. E os físicos mas, falam mas, que a, é, te, a temperatura de combustão do querosene não atinge os graus de para derreter de as vigas de aço. Tudo. Mas tudo bem, sem essa discussão. O um terceiro a, a prédio que não teve maril, avião nenhum, é. É, é, é o quê? Foi o Espírito Santo, o Espírito Profano? Que Justamente, choram. que é uma das coisas mais importantes que ele que está no, nesse thread. E, e eu acho que muita gente não percebeu, é, são duas frases. Basicamente ele fala, é, a gente tinha que resolver, como resolver essa história, é, porque um prédio estava em pé e deveria ter caído e não caiu. Ou seja, ele deixa implícito que já estava tudo pronto para demolição controlada, mas não tinha um motivo, que seria justamente ou um outro avião ou uma das torres cair em cima dele. São duas possibilidades. É, vários bons analistas pensam que a melhor possibilidade seria uma das torres, o a queda ideal dela projetada seria em cima do World Trade Center 7 o problema é que ela caiu por demolição controlada certinho né? e aí ficou aquele prédio com tudo pronto para demolição embaixo sem ser atingido por nada e ele tinha que cair de qualquer jeito isso está no thread isso foi uma das coisas possíveis de publicar ele falou algumas outras coisas que são escabrosas se eu publicasse eu ia tomar um tiro Pois é. E, e, e ele ia ser identificado Porque ele fala no, no, no, Na primeira parte do thread Ele estava no conference call No começo da tarde Do dia Onde eles foram chamados E aí eu deduzi Serviço secreto Escuta, a gente tem um abacaxi Precisa resolver já Como faz? E foi aí que eles resolveram Ah não, uh, uh, uh, como é que chama? É, desmonta o, a, a torre 7 e a gente tem que achar um motivo. E o motivo era justamente Osama Bin Laden e toda aquela história, que não estava não tava pronto até o começo da tarde. Isso, ah, teve eu, eu, lembro, eu lembro, inclusive, do, da minutagem de cabeça. Às 11 da manhã, já tinha gente falando que era o Osama Bin Laden. Um deles era o Paul Bremer. Este filho da... Bom, eu, eu, eu, esse, esse tem que falar. Este filho da puta, ele, ele era dono de um escritório de, de investimentos no World Trade Center. Vários dos empregados dele morreram no, no 11 de setembro, 200 e poucos, etc. E tal. Depois ele virou o comandante daquela força de coalição no, no Iraque em 2003. Muitos de vocês devem lembrar. O cara com quem o Sérgio Vieira de Mello tinha que lidar todo dia e eu não sei como o Sérgio fez para aguentar, porque esse cara é, é o pior filho da puta possível, era o Bremer. Pegando o a Angelina Jolie, de repente. Irado. Entre uma reunião é. e outra, pegando a Angelina Jolie. <risos> é, bom, bom, os, os, os, bom, o Sérgio podia ser uma, uma raposa, né? Ele foi uma raposa para lidar com esse cara. O, Pepe, o pessoal comenta que no, na, na cobertura do, do prédio 7 haveria um escritório da CIA. Isso é lenda urbana? Não, dentro... Dentro. Tá. Dentro. E outra coisa, você falou você aí. Sabe que... quem trabalhava. Hum. Quem trabalhava lá também era o John O'Neill. O John O'Neill é um cara que estava investigando uh, toda a história pré-9 de setembro. Inclusive o fato de o FBI não investigar um monte de gente que estava na lista. É. Seria interessante não... adivinha ver. Adivinha quem morreu numa das torres? John O'Neill. Pois é, seria interessante Onde? ver quem faltou fortuitamente nesse dia do escritório da Cia. E também me falaram, Pepe, eu não sei se é dentro do Urbana, que é o seguinte. Você falou aí que agora essa história de botar para jogo a Arábia Saudita é um diversidade com relação a outros interesses Total, aí, os, aos os, outros, os suspeitos, tá os de, suspeitos sempre. de sempre. Já me falaram, ah. não sei se é lenda urbana, que se você pegar a lista de quem, assim, né, com alguma afinidade com esses interesses, faltou naquele dia, das grandes corretoras e tal, aí você vê, pô, mas todo mundo teve esse tirocínio, pô, hoje eu não vou trabalhar, o tempo tá bonito, eu vou pro parque e tal... A lista de discrepâncias é absurda Por exemplo, no, numa das torres Estava a, a, a Cantor Fitzgerald uh, Imagina, eu, te, eu, eu tenho amigos em Hong Kong Que trabalhavam na Cantor Fitzgerald Não foi quase ninguém Não foi quase ninguém não, é, é completamente absurdo Andares é. inteiros não foi quase ninguém Mas... Bom, a lista de discrepâncias é um negócio tão... Tem, tem, se vocês quiserem duas ou três análises ultra meticulosas, vocês vão no site do, do Ron Uns, Uns Review, tem uma análise dele, do Ron, com um monte de links, e tem um artigo do Laurent Guyenot, um scholar francês excelente, que absolutamente desmonta tudo. Talvez seja o artigo mais completo desses últimos anos, desmontando de todos os lados e apontando, adivinha para quem? Para os suspeitos de sempre, mas com provas. É. A com sentença provas, de morte no audiovisual francês do Thierry Meissan foi ele aparecer lá e falar olha gente, isso aqui tem alguma coisa esquisita e tal, aí aquela autoridade lá que regula o audiovisual francês, Sim. essa pessoa não pode mais aparecer não pode da mais... Da é, exatamente, exatamente. Bom, é impressionante, o Thierry, na época, ninguém tinha chegado a esse nível de... Como é que chama? De debunking, né? de destruir a narrativa, em vários pontos ao mesmo tempo. E a história do Pentágono, então, ele, ele matou em cima na hora. Ele mostrou que o que sobrou foi aquele buraquinho no terceiro anel do pentágono, que é um buraquinho redondinho, que é, aparece justamente como uma cabeça de míssil que passou, e, é, como é que chama? e a pulverização absoluta de um Boeing 767 dentro de três, três anéis do pentágono ultra-reforçados. E a impossibilidade de você pegar um Boeing daquele da e passar no chão tanto tempo, paralelo Não, ao chão, para pegar ele, eles ele, ele, Eles estavam voando a 10 metros do chão. E, e segundo a velocidade catalogada na época, era mais de 400 km por hora. O que, tudo isso é absurdo. O, o, o avião teria se desmilinguido a 400 km por hora, a 10 metros do chão. Se Qualquer derrubou. um que e, de luz. Antes e derrubou, segundo o de... primeiro, derrubou postes de luz ainda por cima. Ou, ou seja, é, é, é um negócio tão absurdo, para quem estudou física básica, né? Bom, Bom pra, da, das informações que não convém na narrativa oficial, a pergunta, aquele United, aquele voo, foi abatido ou teve lá a revolta do pessoal? Qual é a, a visão que você Pois é, mais a, estem, testemunhas oculares, na época, viram um, um avião militar branco, sobrevoando perto do, da trajetória do, do United Airlines. Certo. E está quase provado que foi uma ordem que veio do Cheney, abate. Certo. E isso, in, inclusive, em, claro, não, não é, taxativamente, mas em vários dos livros publicados por americanos sobre o 11 de setembro, fica no ar a possibilidade número um de que foi ordenado pelo Cheney? Não, tem, tem que tem que abater. Então não tem nada de revolta a bordo de heróis nacionalistas. É, mas tá faz aparecendo. filme bonito aquele filme é. na Six*, né? É, filme é filme, no, no filme fica lindo, né? <risos> <risos>